Log. Hoje já é segunda-feira, já estou trabalhando, já voltamos à rotina. Tô aqui tomando meu cafezinho e me refrescando. Acabei de ligar o ar, tava muito quente, tá? Insuportável. Ontem a gente achou que ia chover e ia refrescar e obviamente não aconteceu, choveu. Uh, chegou a piscar a luz de tão forte que foi E parou E não aconteceu nada, não refrescou, não mudou nada Continuou muito calor é Isso tudo é na primeira e segunda geração O foca, o... o... o tu cara de que? Oi, vlog Tô aqui eu de novo Revirada o cabelo desse jeito, mas é que assim, não tá tendo muito o que fazer, então, é o que temos. Chegou o meio-dia, finalmente, hora de comer e vamos armar nossos potinhos. Já falei que tá muito calor hoje, tá muito calor. Hoje tá mais fresquinho, de eu consegui botar calça, botar manga curta, tô muito feliz. E no happy hour da empresa eu ganhei eu ganhei uns pontos que eu podia trocar por algum produto. Eu escolhi um mixer, mixer não, tipo um trituradorzinho, aqueles pequenininhos. E ele é caputinho. Deixa eu ver se aqui. Eu vou abrir agora, e eu mostro pra vocês. Como boa dona de casa, né, pedir coisa pra casa. Porque ninguém merece cortar alho e ficar com o cheiro do alho na mão. Então, isso aqui salva a vida. Oi? A gente brinca na empresa, né? que todo mundo que ganha direito de trocar os pontos, pede um negocinho desse aqui. Então, quem não tem, vai sendo evangelizado por quem tem, entendeu? Eu tinha só aquele grande de multiprocessador, sabe, que vai, vem várias peças pra tu usar, só que ele é muito grandão, aí é pra cortar alho, cebola, essas coisas que tu usa mais seguido, não tem por que usar um trem tão grande. Daí eu pedi esse aqui, que é menorzinho, que vai ser só pra isso. Só pra alho, cebola, pra usar na hora de cozinhar mesmo. E o grande eu uso quando forem coisas maiores, tipo ralar queijo. Eu uh, triturei ameixa também nele né, esses dias, porque a gente come a ameixa no iogurte. Aí eu deixo ela triturada já, pra ir botando no iogurte, não precisar cortar toda vez. E ele é muito bonitinho. Olha isso. Ai, eu adoro receber coisa do correio, né? Então, pra mim... É uma experiência à parte só de ter chego um negocinho pequenininho. Mas eu amo receber compra na no correio. Aí vem o, o bagulhete. Tu bota aqui. Tranca. Bota a hastezinha aqui, que vem só uma mesmo. Esse aqui é bem simplesinho. Ele vem só com uma coisinha. E aí tu tranca aqui a tampa também. E o mais mágico de tudo... É que ele só funciona se a tampa estiver trancada. Se tu deixar a tampa aberta e apertar aqui, na tom, quando ele tá na tomada, não funciona. Ele não liga. Ele só funciona, o botão só ativa se tu girar bem a tampa, trancar ela aqui. Aí tu fica segurando aqui e ele bate as coisinhas, tritura para ti. É que é maravilhoso. Tem gente que tem o um manual também de corda que tu fica puxando, mas preferiu elétrico. E tudo que a gente tem de cozinha é vermelho. Então eu pedi o vermelhinho também, mas tinha o preto, tinha branco, tinha outras cores. Então vai combinar com os meus outros elétricos. Ai, muito bonitinho.